Direto para vocês da Flórida, TV Canaã, nós estamos aqui hoje com a nossa querida filha da Andréa Fontes, não é nossa guerreira, cantora do nosso louvor, <risos> traz todo um brilho na nossa igreja, né? nós queremos saber como você, o que você achou do culto hoje, o que você esperava, foi isso que você saiu de casa, conta um pouquinho para nós. Só quero dizer que cada dia que passa aqui na igreja o culto da Canaã será uma benção na minha vida, e hoje o culto foi uma benção, o céu se abriu, Agora de Deus desceu. Eu creio que muitas pessoas saíram cheias do Espírito Santo e não dá vontade de ir embora, não. Por mim, eu ficava aqui até domingo que vai chegar. Foi uma benção, gente. Foi uma benção. Você que está em casa, vem nos visitar. Pode ter certeza que aqui é uma igreja muito boa, uma igreja de fé. você não vai sair daqui sem a bênção. Hoje com a Ana Paula Pereira Ana, o que, que você achou do nosso segundo dia de campanha Quarta Forte, nós precisamos de um milagre É sempre uma bênção estar aqui na Canaã, Florida Church Eu amo essa igreja Eu fiquei muito triste porque nós ficamos parados por um bom tempo nas quartas Mas eu ansiava cada domingo, a chegada de cada domingo para a gente estar aqui adorando a Deus, todo mundo juntinhos Essa pandemia veio pra... pra tentar nos afastar, nos parar, mas em nome de Jesus nós quebramos todas as correntes e já vencemos em nome de Jesus. É muito gostoso estar aqui na nossa igreja, a gente sente a presença de Deus de verdade. É um ambiente onde o céu emenda com a terra.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 Toda quarta-feira às 8 da noite, Pastor Antônio Chagas vem com a gente porque é hora de você pegar o seu milagre. Pode. Quem mandou você parar? Vou ficar a mudar. O lugar Quem não largar a Quem você? O, que o senhor queria? Pois se o senhor estava preparado? Foi melhor? O que o senhor está esperando dessa quarta forte? Irmã Sueli, repórter da. Igreja Canaã Florida Church Deus sempre nos surpreende né? Então fui surpreendido Pelo poder de Deus nessa noite Glorificado seja o nome Do Senhor Jesus E quero dizer Para você que está nos ouvindo Que você é bem-vindo A Canaã Florida Church Deus abençoe a todos e Quero convidar a todos vocês Para a próxima quarta forte com o tema que você está precisando, eu creio que você está precisando urgentemente de um então, decore comigo! Deus assim... Tão bom... Nós começamos a campanha agora, né? no meio dessa pandemia, nós cremos que a vitória é nossa. O que a senhora pode dizer desse segundo, dessa segunda quarta-feira de campanha? só foi bênção e eu creio no milagre não somente meu mas de todo aquele que vier e participar conosco olha se você não está vindo se você não conhece os nossos cultos de quarta venham venham porque o senhor tem um milagre para sua vida se você tem alguma coisa é que está amarrado, que está preso, e você crer, e você vier, nós vamos clamar ao Senhor, e o Senhor vai desatar tudo, e você vai receber a sua vitória. É, Presidente Pablo, o que, que você está que que tá achando da, da do, do segunda a quarta-feira? Esses dois últimos cultos têm sido muita bênção, é, Deus tem feito algo maravilhoso no nosso meio, e eu creio que Deus vai fazer muita coisa ainda, é só o começo e né, eu quero convidar você que nos assiste e participe do nosso culto também. Venha estar conosco com a gente nas quartas-feiras, está sendo uma bênção. Deus vai fazer algo em sua vida. Canal TV, nós estamos aqui mais uma vez com nossa querida Eleia. Né? Eleia, nós queremos saber o que você está achando da segunda quarta-feira da nossa campanha. Para mim tem sido uma bênção. Apesar de todas as dificuldades, às vezes, para mim chegar até aqui, mas o Senhor tem preparado e me feito vir. Hoje foi um dia especial. Passei uma tarde com a pastora. Então, toda quarta-feira Deus provencia si um momento diferente. Por isso que é a terça, na quarta forte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Obrigada, Alex. Quarta forte, venha participar da campanha, Senhor, eu preciso urgentemente de um milagre. Tudo é possível. Quarta forte. Tudo é possível. Glória a Deus, Posso... Quarta forte. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? De roubar de dentro de você a esperança ninguém pode tirar de você a motivação os seus planos não se frustrarão. quarta forte, venha participar da conseguir. campanha, senhor eu preciso urgentemente de um milagre